A Fira Viana Ripper foi professora na Faculdade de Educação da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. É uma das principais referências no Brasil em educação e tecnologia. Ao longo da sua carreira, atuou com a informática educacional, ambiente computacional na escola, linguagem de programação logo e formação continuada de professores. Na década de 70, conheceu Seymour Papert nos Estados Unidos, tendo participado de seus cursos. Foi a interlocutora que trouxe Papert ao Brasil para apresentar a metodologia Loco. Este vídeo registra parte de sua experiência e contribuição para a cultura digital na educação. Nós estamos aqui com a professora Afira Riber, para falarmos sobre a experiência dela no projeto Ciência na Escola, e de todo esse acúmulo e legado que ela nos deixa na educação, com mais de 30 anos dedicado aí à educação, ao compartilhamento do conhecimento, à formação de docentes, de discentes. Em 73, a senhora teve a oportunidade de estar lá no MIT. Em 73... O MIT estava começando uma divisão de pesquisa em educação. O professor Simon Papert, que estava dando um curso de criatividade, ele me aceitou como ouvinte. Ele estava começando logo, era no computador grande, não existia tartaruga, era uma flechinha no fósforo verde. Tinha um texto do Papert que dizia, em vez de ensinar matemática, vamos ensinar as crianças a fazer matemática. Ele se formou na África do Sul, ele foi fazer doutorado de matemática na Inglaterra e depois ele foi trabalhar na equipe do psicólogo Jean Piaget, em O Aí eu vi um menino, mais ou menos de uns 9 ou 10 anos, trabalhando e com uma intensidade, com uma curiosidade. E aí eu comecei a ver o logo com esse menino. Então, quando eu voltei ao Brasil, que eu fui trabalhar no projeto da matemática, que eu era a educadora, o resto era tudo matemática. Eu conversei com o Biratã D'Ambroso, que era diretor do, do Instituto de Matemática da Unicamp. E aí o Biratã resolveu convidar os semopapers Papert, que era da área de educação, mas convidar também quem trabalhava com ele, que era o Marvin Nils, um nome de peso na área de inteligência artificial, que era uma área extremamente nova naquela época. Nós estamos falando da década de 70. E Eles passaram aqui um mês dando palestras no IMEC sobre o programa tanto de inteligência artificial como o programa do Logo, que estava começando lá. Porque a primeira coisa que nós fizemos foi traduzir o livro do Papert sobre o lobo. Havia essa crença que realmente o trabalho com o computador poderia empoderar as crianças de um raciocínio matemático e de um raciocínio lógico. Nós estamos falando do computador pré-mouse. Era o computador em que você digitava os comandos e apertava o Enter. Então, nessa época, a gente formou o projeto Eureka, apresentado para a Secretaria de Educação de Campinas, e foi aceito como parte da Secretaria de Educação. Depois teve uma escola, uma pré-escola pública. A diretora abarcou e, e as professoras, a gente foi formando as professoras, e elas foram trabalhando com os alunos. Era um misto de Montessori, que dá aquela responsabilidade reajustada para os alunos, e o logo que levava os alunos a ter um interesse enorme no computador, mesmo tendo dificuldade de digitar, era impressionante o interesse deles em conseguir fazer alguma coisa no computador. E eles digitavam, e a professora incentivava que eles fizessem os gestos em pé, por exemplo, eles puliam para a frente, para a direita, então eles levantavam, andavam para a frente, andavam para a direita, para sentir o que eles tinham feito. Mesmo para os adultos, era é no início de computação. Eu ouvia às vezes no corredor da Faculdade de Educação algum professor falando: Ah, meu filho nunca vai pegar no computador. E o logo veio como uma coisa a mais que realmente leva a matemática. Quando você vê a lógica, os, o, o, os pressupostos da lógica, você vê que ela realmente é o pensamento humano e leva a ideias que são mais complexas como a ideia de recursão e no logo você faz uma recursão que é extremamente intuitiva e extremamente descritiva. Talvez eu não tivesse feito o curso da, da Montessori antes e entendido o que era matemática, eu não tivesse me, me apaixonado tanto pelo logo, aprendido as potencialidades do logo. O Pierre Lucie e foi uma pessoa importantíssima, porque ele tinha uma visão do método científico, embora não tenha sido cientista, e uma visão de explicar a física pelo método científico. E aí você ensina assim, a física como ciência, mostrando aos alunos os experimentos científicos. E eu acho que o Pierre Lucie, no fundo, foi um dos que ficou na, na minha memória para fazer o Ciência na escola. Eu voltei a trabalhar com a prefeitura quando o Brito Cruz, reitor de pós-graduação da Unicamp, a gente resolveu fazer um projeto sobre ciências, aí pegando as ideias do Luci, em vez de ficar aprendendo ciências, fazer ciência e fazer ciência que realmente importasse. E eu vou citar duas pesquisas que eu acho que foram extremamente interessantes. Uma foi uma oitava série, alunos de oitava série noturna da escola pública. Eles foram pesquisar no, na delegacia da mulher, levantaram 800 B.O.s na delegacia da mulher. Quem é o agressor? quem é o agredido e qual o motivo da agressão. Eles, além da pesquisa da Delegacia da Mulher, eles fizeram uma pesquisa sobre o, a situação da mulher no Brasil e a situação da mulher internacional. Uma outra, alunos de quarta série, eles foram estudar poluição e eles tinham um córrego do lado da escola. Eles foram lá, tiraram fotografias, catalogaram o tipo de detritos que encontraram lá. E depois que eles chegaram à conclusão de que isso estava prejudicando o ambiente, fizeram um trabalho com os pais e com as, e com as casas vizinhas ao córrego para não jogar lixo no córrego. Ao usar isso, eles quantificaram, usaram estatísticos, ou seja, eles aprenderam uma série de instrumentos de, de pesquisa para conseguir levantar esses dados e ter uma resposta ao problema de a poluição do, do, do, do riacho que passava perto desse modo. Quando a pessoa começa a raciocinar, organizar aquele conteúdo e começa a pensar de maneira... Construtiva, ela consegue mudar realidades. É aí que está a importância do método científico desde o ensino fundamental? Você está certíssimo, porque no fundo, que é o método científico? É você for olhar alguma coisa, você não só olhar, ah, isso está acontecendo, mas por que está que acontecendo? Primeira coisa que você tem que saber é o que está acontecendo. Naquela época não tinha celular com câmera. Você ia lá, a gente comprou umas câmaras baratas, distribuiu pelos professores e eles iam lá e tiravam fotos. E depois, na classe, eles passavam as fotos e iam analisando. Olha, tem isso, tem aquilo. Eles iam falando, catalogando o que as fotos revelavam. Então, são coisas que hoje a gente tem, por exemplo, aquele, o Freud, que foi morto nos Estados Unidos. O, o caso em volta dele não teria tido as proporções que teve se não tivesse uma pessoa que filmou os nove minutos de, de agonia dele. Quer dizer, o cara que documentou o Floyd, ele fez um documento de natu, de natureza sociológica impressionante. Mas, para introduzir as crianças é... Quer dizer, em vez de você aprender memorizando, você documentar uma realidade, você quantificar essa realidade e tentar explicar por que, que essa realidade existe. O que era importante no Ciência na Escola era você tentar fazer com os alunos uma pesquisa que fosse real, mas aprender a fazer pesquisa no nível que elas conseguiam, com estatística, com princípios da metodologia científica. Por exemplo, uma professora Pegou o IDH de Campinas, ela discutiu com os alunos, levantou com os alunos quais eram os parâmetros do IDH. Eles montam um questionário e vão perguntar para os vizinhos. Esse IDH do entorno da escola ninguém tinha feito, porque o IDH é feito macro. Então, era uma pesquisa real porque ninguém sabia qual é o DH em torno daquela escola X. Eu vou contar uma história que é, mostra, porque às vezes você diz, ah, isso funcionou, então a gente pode repetir. Não, não pode. Há momentos pedagógicos que acontecem numa situação, você não repete. Uma professora do Oziel, noturno, um dia ela estava na classe, a professora ela viu um aluno, ela foi passar perto, ele estava rabiscando alguma coisa, quando ela passou perto, ele amassou e jogou fora. Ela pegou, e era um bilhetinho de amor para uma colega. Ele congelou. Aí ela chegou e sentou com ele e falou assim, escuta, eu estou entendendo o que você está dizendo, mas a sua colega talvez não entenda, porque tinha vários erros em português. Você quer eu te ajuda a escrever o bilhete? E ela sentou com ele, escreveu o bilhete, ajudou ele a escrever o bilhete e falou: Bom, agora você entrega a hora que você quiser. Isso, Elaine, fez um rash de bilhetes na classe literalmente bilhete para avó, bilhete para mãe, bilhete para não sei quem, bilhete. E eles acabaram realmente se alfabetizando através do bilhete. Olha a cistência. A empatia E a oportunidade Que essa professora sentiu Mas se você chegar e dizer Ai, que experiência maravilhosa Agora eu vou chegar numa classe e digo, Gente, vamos escrever o bilhete Não vai dar certo O que eu posso dizer do meu projeto de ciência na escola Que eu sempre falei para os professores Foi o seguinte Eu não melhorei A didática de nenhum professor Porque o que acontece com o professor Principalmente da escola pública é que ele é extremamente solitário. Ele é muito livre, mas ele não tem apoio nenhum. E nesse grupo ciência na escola, a gente conseguiu fazer um grupo de professores que se suportavam mutuamente. E a gente fazia o quê? A gente dava para eles um feedback, a gente dava para eles uma possibilidade de trabalho e possibilitava para eles uma formação que vinha ao encontro da inspiração deles. E se você traz uma coisa que eles acham que tem sentido para eles, eles abraçam.